O que me faz mulher é tanta coisa. É fazer tudo aquilo que dizem que eu não posso fazer por ser mulher. É ter as minhas opiniões respeitadas. Poder falar sem ser interrompida por homens. Me sentir amada. É aceitar a minha espiritualidade e os meus diferentes ciclos. Respeitar cada mulher que existe dentro de mim. O que me faz mulher é poder lutar por igualdade com minhas manas. Eu quero andar nas ruas sem ter que ouvir. E não ter medo de uma sociedade machista e opressora. O que me faz mulher é batalhar todos os dias para alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. O que me faz mulher é me olhar no espelho e me aceitar do jeitinho que eu sou. Vai ficar horas na frente do espelho escolhendo a roupa que me deixa mais bonita. Me faz mulher é trabalhar o dia inteiro. E ainda ter prazer em chegar em casa e cuidar da família e do meu lar. É receber os meus amigos em casa e ser feliz. Mas acho que acima de tudo é ter a liberdade de fazer o que eu quiser. I'm